de contas, então, né, o que que é a educação biocêntrica? A educação biocêntrica é uma teoria pedagógica, uma teoria pedagógica que foi criada por Rolando Toro Araneda, o criador da biodança. O, a proposta básica do Rolando Toro era criar uma educação que permitisse a restauração do vínculo das pessoas consigo mesmo com o mundo. Essa era a grande questão do Rolando Ele não estava preocupado em diminuir, por exemplo, a questão da, da importância da cognição na escola, ou do, dos conhecimentos né, de outras matérias na escola. Essa não é uma questão posta para ele. A questão posta para o é, é imprescindível colocar na escola conteúdos, vivências, onde as crianças, os adolescentes, os adultos possam vivenciar Profundamente uma possibilidade de estar na presença do outro com qualidade. Então eu diria assim: que a educação biocêntrica na verdade é uma pedagogia do amor, é uma pedagogia que cuida prioritariamente dos vínculos, e volto a repetir: dos vínculos que a gente pode estabelecer com o outro que é diferente de mim na relação com as pessoas e com o mundo como um todo. Então, o Rolando ele propõe um conjunto de matérias, vamos dizer assim, que precisam estar postas na educação biocêntrica. Porque ele coloca, afinal de contas, quais são os nossos objetivos? Os nossos objetivos são, por exemplo, desenvolver a ternura. Incrível, mas a ternura é a matéria de escola para Colando Rolando Toro. Rolando propõe desenvolver a capacidade empática das pessoas. Por que isso? Porque a gente não aprende do nada a ser empático. Entende? A gente fica muito refém das experiências que nós temos na vida de maneira informal. E Rolando diz: não, nós podemos aprender isso. Porque a escola, ao criar vivências integradoras, ela permite que a criança se estruture permite que os adolescentes se estruturem e possam oferecer o seu melhor. Então, a ternura e a empatia, por exemplo, são matérias, conteúdos próprios da educação biocêntrica. Então, a partir de agora nós vamos começar a nos comunicar por esse canal, para que eu possa, aos poucos, trazer para vocês alguns elementos específicos da educação biocêntrica, tal como o Rolando Toro propôs. Essa é a primeira, é um convite e a partir daí a gente vai começar a falar quais são os objetivos de forma mais detalhada, qual é a vivência, qual é a proposta metodológica, não é? quais são as matérias não é? que Rolando propôs para essa linda, linda proposta que ele chamou de educação biocêntrica. Uma educação que tem como centro a vida. É isso aí.